ouviu falar na técnica de alinhamento do coito? Roda a vinheta bebê! Tudo bem? Eu sou Nani Maravilha, educadora sexual e hoje vamos falar da técnica de alinhamento do coito que faz com que as mulheres cheguem a orgasmo mais facilmente. E vocês homens prestem bem atenção para fazer isto hoje mesmo, porque não? Depois vocês me contam aqui nos comentários como foi. Então vamos lá. É uma posição, certo? Que vocês vão fazer e que vai estimular mais o clitóris e ela chegará ao orgasmo mais facilmente. Ah, claro que ambos precisam relaxar, precisa ter preliminares sempre, muito beijo na boca antes, não esqueçam disso. Sabe a posição papai e mamãe? Na, na posição papai e mamãe, vai aquele vai e vem, mas não tem aquele estímulo, aquela fricção no clitóris. Então, o que, que vai mudar na técnica de alinhamento do coito? É a, a posição é o papai e mamãe, só que acontece que o homem, ele vai jogar o seu tronco um pouquinho mais para cima, deixando os ombros próximos do queixo da parceira. Eu vou colocar uma foto aqui ao lado, onde vocês vão ver que o alinhamento do ombro do homem vai estar alinhado com o queixo da mulher. Ou seja, ele vai posicionar, ele vai conseguir que a parte da pelvis fique alinhada com a dela. Assim, agora ele só precisa entender o seguinte Que ao ficar nesse elemento, pelve com pelve Você precisa o quê? Adicionar o clitóris Se você não sabe ainda o que é clitóris, meninos Meninos, vão lá no vídeo sobre clitóris que eu tenho, tá? Vou deixar aqui nos comentários também o link Pra vocês perceberem como é o clitóris, como ele é. Ele tem, não é só aquele pontinho ali, aquele pontinho do prazer, ele tem mais terminações lá dentro. Ele, ele não é só aquele um pedacinho, ele tem mais. Então assista lá o vídeo que você vai entender o que eu tô falando. Tem até uma demonstração e uma foto pra mostrar pra vocês, tá? Então essa é a técnica. Vocês fazem essa posição, presta atenção, vai tá com pé, se consegue friccionar melhor o clitóris. Faça movimentos primeiro. É, vagarosos, depois, né, façam movimentos mais rápidos, perguntem para o parceiro o que está bom, o que não está, se para estar rápido, se eu preferir mais devagar, e assim você vai ver que a mulher vai chegar ao orgasmo mais facilmente. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo através de contato nanimaravilha.com.br ou coloca aqui nos comentários. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe com seus amigos e não esqueça de se inscrever no canal. Um super beijo e até mais! Homens, o um segredo para vocês é para vocês não focarem na penetração e sim na fricção do